Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem Porém um pouco triste Faleceu aí na... Entre o dia 8 e 9 A nossa cantora a Rainha do Rock Rita Lee Felizmente uma perca muito grande Para o rock and roll Para a música brasileira também Bem como Uma cantora aí que Vendeu milhões De, de disco né? Ela teve aí, só para você entender o tamanho, é, mais de 40 álbuns lançados, sendo seis da banda Mutantes, que banda que ela também é membro fundadora dessa banda, e os outros 34, 34 álbuns do seu. O que me faz lembrar aqui também. De quando ela foi lá no programa do Conversa com o Bial, ela foi a primeira, se salvo me engano, ela foi a primeira entrevistada do programa. E, e lá o Bial pergunta: é, fala, tem uma pergunta polêmica para fazer para ela, que é sobre drogas. Aí ela, né, fica parada. aí ele pergunta: sobre a maconha, né. Mas ela, ele pergunta sobre isso Aí ela tira uma onda Pensei que você ia perguntar sobre o açúcar Sobre a Coca-Cola Sobre, enfim Sobre outras drogas lícitas Bebida alcoólica Sobre outras drogas lícitas Que tem por aí Porque na realidade é tudo droga, né Mas enfim é, Bom Fato é que Realmente é uma pessoa que Vai, deixar, vai fazer muita falta, né já tem muito tempo que ela está é, tá aposentada do, da música. Ela lançou uma música, acho que tem um ano, um single, mais álbum mesmo, acho que o último foi em 2019, se você não me engano, pela Multishow. Não tenho certeza, mas eu, eu acredito que seja esse o, o, o último álbum lançado dela. Foi pela Multishow ao vivo. É, meu pesar, né, pra família... Não tenho muito o que falar, mas eu vou ler aqui um trecho de uma matéria que eu achei muito interessante. É, eu leio aqui esse trecho porque eu achei muito interessante. Bom, esse trecho do jornal se intitula assim. Rita, a padroeira da liberdade. Rita ajudou a incorporar a revolução do rock... A explosão criativa do tropicalismo formou a banda brasileira de rock mais cultuada no mundo, Os Mutantes, e criou canções na carreira solo, com um enorme apelo popular sem perder liberdade e a irreverência. Sempre moderna, Rita foi referência de criatividade e independência feminina. Durante quase 60 anos de carreira, o título da rainha do rock brasileiro veio quase naturalmente, mas ela achava cafona. Preferia a padoeira da liberdade. Essa é a Rita, né? A Rita ali, ela <risos> falava o que pensava, realmente. É... E esse título assim, de Rainha do Rock, pra ela, é... ela não, assim, pelo menos, não que ela não desse valor, mas ela não achava nada a ver. Ela preferia ser chamada de... Rainha, da, é padroeira da, liber, da, da liberdade, porque justamente porque a liberdade era uma coisa muito valorosa para ela, né? Era algo de grande valor, é, de imenso valor, então é por isso. Bom, é, esse isso foi o vídeo, né? Só para falar sobre isso, né? Espero aí que a família esteja confortável, né? que Deus conforte o coração família e a Rita ali com certeza está aí num bom lugar como eu é, como espiritualista eu acredito né, na questão de das dimensões né que, que né, dos outros planos espirituais né e acredito que ela esteja lá na dimensões na dimensão dos artistas né de músicos né como algumas vertentes do espiritismo é, fala né Bom é isso aí. É, peço que deixe o like aí, comenta e compartilhe aí se for o caso. E muito obrigado. Fui.